Hoje nós vamos ver reações de adição Nas aulas anteriores nós vimos reação de substituição Então assista para que você compreenda Porque a adição é a continuação da substituição O que é uma reação de substituição? É uma reação onde o próprio nome fala Substitui um composto pelo outro Ou seja, um composto entra e o outro sai E acontece nos alcanos ou seja, o composto só tem simples ligações e no benzeno. Agora, nas reações de edição, antes de saber fazer essa reação, nós precisamos saber de duas coisas. Primeiro, aonde ocorre. Ora, se na substituição a reação ocorre em compostos que têm simples ligações, como os alcanos, aqui já não vai ocorrer com simples, vai ocorrer reações que têm dupla ou tripla ligação. É? Então, as reações onde você encontra alcano, butano, metano, hexano, Ali não vai ter reação de adição Ali vai ter reação de substituição Essa é a primeira parte que o exercício vai te cobrar Que o seu vestibular vai te cobrar É você saber quem reage via substituição E quem reage via adição Então, via adição é quem tem dupla e tripla Por exemplo, os alcenos, né? Os alcenos são compostos que têm dupla ligação. Também ocorrem os alcinos. Né? Os alcinos são compostos que têm tripla ligação. Ocorrem também os alcadienos, que são compostos que têm duas duplas. Né? E, por último, também ocorre o benzeno Então, aqui a gente já vai... Respondeu uma questão de vestibular para você. O benzeno, o composto benzeno, ele reage tanto via substituição quanto via de adição. Agora, qual que ele vai reagir melhor, adição ou substituição? Isso é para frente que a gente vai ver. O importante agora é você saber como que ocorre. Então, primeiro eu vou representar um carbono né, com uma ligação dupla. Então, isso aqui é um alceno, porque tem dupla ligação. Né? Todos esses aqui são... Hidrocarbonetos né? Agora eu tenho uma dupla ligação Pessoal, fique esperto Quando eu tenho uma dupla ligação Eu tenho uma dupla mais forte eu, Aliás, uma ligação mais forte E uma ligação mais fraca É como você estivesse segurando Uma pessoa com seus dois braços Se você é destro a sua ligação, o seu abraço, o seu aperto na direita vai ser muito mais forte. E o seu lado esquerdo vai ser mais fraco. Então, se vier alguém para poder tirar esse abraço ou tirar você segurando a pessoa, ela tem que começar pelo seu lado esquerdo, pelo lado mais fraco. A mesma coisa são as reações. As reações, elas vão entrar, elas vão reagir no composto mais fraco, na ligação mais fraca. Então, peraí, qual que é a ligação que é mais fraca? Então, primeiro. Eu tenho a ligação sigma, que são as ligações simples. Então, se eu tenho um carbono que tem quatro ligações, são quatro ligações sigma, que é uma letra grega, que fala que a ligação ela é forte, porque é uma ligação frontal. Agora, a outra ligação, lá no símbolo da matemática, é o pi. É uma ligação pi, é uma ligação lateral. Ligação sigma, ela é frontal, e ligação pi, ela é lateral. Como ela é lateral, é a ligação mais fraca. Então, pi é a ligação fraca. Então, para um composto reagir para quebrar essa ligação, ela vai quebrar a ligação pi. E lembrando, pessoal, que quando eu tenho uma tripla ligação, por exemplo, vamos colocar aqui uma ligação tripla, então... Está aqui essa ligação tripla, né? bonitinho. Quando eu tenho uma ligação tripla, porque significa que uma é sigma, que é a mais forte, é a frontal, e eu tenho duas ligações pi, certo? Então, quer dizer que um composto que tem tripla ligação, ela pode reagir duas vezes porque eu tenho duas ligações pi. Em resumo, pessoal, a ligação onde as reações de adição ocorrem, a C quebrada é a ligação pi. Então, a ligação pi é quebrada, a sigma não é, porque ela é muito mais forte. Então, como vai ocorrer? Se eu quiser compor, colocar esse composto X, pessoal, como é adição, vamos comparar com substituição. tá? Substituição entra um composto e sai outro. Já na adição não tem esse negócio não, os dois entram sempre, eu tenho dois compostos para entrar e os dois vão entrar, tá? Então como eu tenho aqui x2, eu tenho na verdade x e x, né? Então vai, ligar, vai quebrar a ligação π, vamos supor que aqui de cima seja π, para ficar mais fácil. Então, vai entrar um composto X nesse carbono e um composto X nesse carbono, quebrando a ligação pi. Né? Como ficando? Então, vamos apagar aqui, bonitinho, e eu vou ter uma ligação que ela foi quebrada, que foi a ligação pi, e eu tenho aqui um composto X que entrou e um composto X que entrou no outro carbono. Então, é assim que ocorre de maneira geral. Mas vamos individualizar o conhecimento nessa parte aqui de adição de halogênios lá na substituição também tinha halogênios que era a halogenação que era a substituição de halogênios né? agora aqui nós temos a adição de halogênio. por exemplo, cloro, bromo e iodo são todos esses compostos que vão entrar, né? só que vai entrar via agora a adição então como seria aqui? eu vou colocar aqui um composto qualquer, que seja que tenha dupla então está aqui vou colocar o propeno uma ligação normal ah, E vou colocar qualquer composto eu Vou escolher aqui o cloro 2 tá? Lembrando que como é o cloro 2, pessoal? O cloro 2 é Cl e Cl tá? E ele vai reagir Então vamos ligar aqui, ó. vamos puxar a setinha Fiz o meu reagente, agora eu vou fazer o meu produto Como? Então, um cloro ele vem aqui. Primeiro, o que, que vai acontecer, pessoal? Vai quebrar a ligação dupla, transformando em ligação simples, e vai entrar um composto para cá e um composto para cá. Agora, por que, que quebra a dupla e entra um composto em cada carbono? Pessoal, ligação química, a base da ligação química é a ligação entre elétrons. A ligação química é uma ligação entre elétrons. Então, quando eu quebro essa ligação aqui... Eu tenho um elétron disponível nesse carbono e um elétron disponível nesse. Que é o cloro, que ao entrar, vai estabilizar a molécula. Então a reação ocorre né? sem né? nenhum problema. Então eu vou colocar aqui ó, CH3, CH simples, CH2. Do jeito que está lá. Só que agora sem a dupla ligação, porque ela foi quebrada. E entra no cloro. Então vamos entrar aqui o cloro e aqui o cloro. Pessoal, o que é importante saber nisso aqui em termos de cair vestibular? Lógico que além de você saber fazer a reação, você saber a nomenclatura. Então assiste a minha a minha parte de nomenclatura, tá? Para você entender a fazer essas nomenclaturas, tá? Porque às vezes ele pede, não, eu quero uma oxidação do cloro do propeno. Se você não saber o que é um propeno, você vai errar para o bobeira. Você sabe fazer a reação de adição, mas você não sabe a nomenclatura, errou. E é o que mais cai no vestibular. Ele vai te dar a reação, só que ele vai te dar os nomes. Quando ele dá as substâncias, não é tão simples, tá? Ele dá essa substância? Não Ele vai preferir dar o um nome Para você colocar a substância para cá Mas nosso objetivo é explicar uma reação de adição E não, uma rea... e não nomenclatura tá? Então assista a parte da nomenclatura para você aprender Pessoal, então nós aprendemos aqui a reação base né, da adição Agora, eu posso ter reação parcial e total Não só com a mas com qualquer outro tipo de composto tá? Com hidrogênio um tá? exemplo com água. Como assim uma reação de parcial ou total? Pessoal, vai depender. Por exemplo, se eu pego uma ligação dupla e quebro ela, né? vamos colocar por exemplo aqui que é melhor. Quando eu quebrei a ligação dupla, não tem como mais quebrar nenhuma aqui. Não tem como. Né? Por que não tem como? Porque essa ligação ela é sigma, ela é forte, ela não vai ser quebrada novamente. Não tem como quebrar essa molécula, aliás, essa ligação novamente. Agora, quando eu tenho uma ligação tripla, o né, que eu escrevi aqui, quando eu tenho uma ligação tripla, eu tenho duas opções. Ou eu quebro só uma ligação pi, ou eu quebro as duas ligações pi. Se eu quebro uma ligação pi, eu tenho uma reação parcial. Agora, se eu quebro duas ligações, eu já tenho uma reação Total. Professor, como que eu vou saber que é parcial ou total? O exercício ele vai te dizer, tá? O exercício ele vai te induzir a falar se é parcial ou total. Ou por estequiometria. Compra, professor. Vamos lá. Então eu vou colocar aqui um exemplo aqui qualquer: é? É CH3C tripla CH2. Mas, como a gente está falando de halogênio, vamos adicionar, por exemplo, aqui o cloro, né? Então, como que vai ocorrer isso aqui? Então, se eu quero a reação parcial, não significa que eu só vou quebrar uma ligação, ficando duas, né? Quando eu quebro uma ligação, vem um elétrico para cá e um elétrico para cá. Então, o BR, ele vem para cá e o outro para cá. Só que de tripla, ela vai virar dupla. Né? Então, vai ficar CH3, vou colocar lá, dupla CH2 e o BR que entrou aqui, e o BR que entrou aqui. Isso é uma reação parcial, porque eu quebrei só uma ligação. Lembra que cada ligação quebrada entra dois compostos, tá? Então, eu tenho uma ligação tripla, eu transformei uma ligação dupla, ou seja, um alcino virando alceno por reação parcial. Agora, para essa reação total, primeiro, vou colocar o cloro, eu coloquei o BR, né? Vou colocar o cloro Então tá aqui ó. Agora, se eu quero uma reação total Ou o exercício ele vai te dizer né? Ele tem que dizer Ou ele já vai colocar balanceado Como assim balanceado? Ele vem aqui ó, e coloca o 2 Por que o 2? Porque como eu tenho duas ligações Lembra que para cada ligação Entra dois compostos Como é que eu tenho duas ligações Vai entrar... 4 compostas. Então, por isso que eu tenho 4, porque 2 vezes 2 dá 4. Eu tenho 4 cloros para entrar. Então, significa que essa é uma reação total. Ou porque ele falou, ou porque ele já deu o 2 aqui, né? estequiometria, para você saber que é total. Então, significa o quê? Significa que eu vou quebrar as ligações pi, quebrou uma, quebrou duas. Ou seja, quebrou uma, um elétron para cada. Quebrou duas, mais um elétron para cada. Então entra dois cloros aqui e entra dois cloros aqui. Então vem aqui, ó, CH simples, CH de tripla virou simples porque é uma reação total. E entrou dois cloros. Então vou colocar um em cima e outro embaixo para não ficar muito feio. Então aqui um cloro em cima e um cloro embaixo. Então pessoal, isso é uma reação total. Né? Reação parcial quando a tripla vira dupla e uma reação tripla vira simples. Então, conscientiza aí, pensa aí. A reação parcial total só vai ocorrer em compostos que têm tripla ligações ou têm várias duplas ligações. Tá? Pessoal, vamos agora ver outra parte de reação de adição muito importante. Presta atenção aí e vamos lá. Galera, nós estamos aqui né, novamente para a gente finalizar esse vídeo vendo hidrogenação catalítica, que é a parte mais importante das reações de edição porque é utilizado muito na indústria, pessoal. A hidrogenação catalítica é utilizada para transformar os óleos vegetais em margarina que você come, tanto o óleo quanto a margarina. É um processo industrial de hidrogenação catalítica né, fazendo as margarinas. O que é hidrogenação catalítica? Pessoal, o problema que eu falo, hidrogenar significa colocar hidrogênio. E catalítico porque é na presença do catalisador, seja platino, seja níquel. Né? Lembrando que catalisador serve para acelerar as reações químicas. Né? Agora, pessoal, vamos abrir um parênteses aqui, muito legal em termos de saúde. Então, aqui eu vou falar de saúde. Por que, que os óleos vegetais eles fazem bem para a saúde? E a margarina faz mal para a saúde olha, Os óleos vegetais fazem bem Porque elas são gorduras insaturadas né? Então se você olha no seu rótulo e vê gorduras insaturadas ó, Pode comer Agora, se você vê gordura saturada Polisaturada um, um, um, um, Não pode comer Faz mal Agora, quimicamente, por que Que uma faz bem e a outra não? Pessoal Vamos representar aqui, por exemplo, vamos abrir um parênteses aqui, na ligação. Eu vou representar essa aqui, ó. Pessoal, como é uma dupla ligação, lembra na primeira parte? Que eu falei que ligação química é ligação entre os elétrons. Então, como eu tenho aqui uma dupla, então significa que eu tenho quatro elétrons, né? Então, tá aqui, são quatro elétrons se ligando. Aqui é só um, então eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Aqui a gente representa, né? Por ilusão. Pessoal, olha que interessante aqui. Ah, aqui eu tenho quatro elétrons e aqui eu tenho um. Então eu vou representar mais ou menos aqui na minha mão. Quando eu tenho aqui o carbono e aqui eu apresenta uma ligação, que são dois elétrons, né? Uma ligação são dois elétrons, dupla ligação são quatro elétrons, né? É o dobro. Pessoal, aqui quando eu tenho duas ligações, dois elétrons quando a gente vai estudar na química geral, a gente aprende, e você não pode esquecer, que os elétrons são partículas que praticamente não têm massa e eles são negativos. Então, veja bem, as ligações químicas, quando aproximam os átomos, eu tenho uma repulsão. Pessoal, por quê? Porque quando eu tenho um elétron negativo e outro também negativo, e quando ele aproxima, na verdade, ele aproxima, mas ele faz o quê? Repulsão. ele se repelem. Lá na física, vamos voltar na física, eletricidade? Vamos? O que, que tem na física? Carga de sinais opostos se atrai, positivo atrai, negativo. E carga de sinais iguais se repelem, positivo com positivo, ou negativo com negativo. Então, os elétrons, ele, quando ele vai para a ligação química, como eles ficam muito próximos, eles têm uma repulsão eletrostática. E isso não é para a molécula. Por quê? Então, imagina aqui uma ligação quando os elétrons ficam muito próximos, olha aqui, eles ficam se repelindo. Né? Carbono e carbono, eles ficam se repelindo. Agora, quando eu coloco mais elétrons, mais elétrons, mais repulsão. Então, eles ficam uma repulsão maior. Isso não é bom. Pessoal, o que, que essa repulsão tem a ver com ser bom ou ser mal? Pessoal, quando eu tenho aqui... Uma dupla ligação, eu tenho vários elétrons. Quando eu tenho vários elétrons, o que acontece? A minha molécula ela fica menos estável. tá Ela fica menos estável, porque a repulsão é o quê? É maior, elas vibram mais. O que, que significa é que quando você consome o um óleo vegetal, óleo de soja, óleo de girassol... Né? Esses óleos, quando você consome, quando ela vai para o seu organismo e lá no estômago, lá no intestino, principalmente, onde ela vai ser quebrada, o que, que acontece? As enzimas elas vão quebrar elas facilmente, porque elas são pouco estáveis. Pessoal, é fantástico, porque se o organismo quebra facilmente, ela não vai acumular, não vai ter problema. Agora, vamos lá para a saturada, para a margarina. O que, que acontece? Como eu só tenho dois elétrons, a repulsão ela vai ser o quê, pessoal? Menor, porque eu só tenho dois elétrons. Né? Aqui eu tenho dois e aqui eu tenho quatro. Então, a repulsão aqui é menor. Então, significa que as moléculas elas são o que mais estáveis. O que, que significa, pessoal? Quando ela vai lá para o intestino, que ela precisa ser quebrada, como elas são muito estáveis, as enzimas não conseguem quebrar todas. Se não conseguem quebrar todas, o que, que acontece? Elas vão acumulando nas veias nas artérias, aumentando o seu colesterol, e aumentando a pressão arterial, que são os dois reflexos, consequências imediatas de você consumir comidas com gorduras saturadas. Então, pessoal, por isso que eu falo que isso aqui ela faz bem, porque elas são menos estáveis, por causa da repulsão ser maior. Aqui ela é mais estável, então ela faz mal, porque aqui a repulsão é menor, certo? Então nós já sabemos aqui Grande coisa, pessoal tá? Então, tá Como que vai acontecer em termos de reações? Tiramos das curiosidades Importante, né? E vamos para cá Então eu vou colocar um alceno Aqui, ó Vou colocar um propeno, vamos, vamos continuar com ele né? Vou colocar o propeno Vou colocar o hidrogênio Que é uma hidrogenação Na presença de um catalisador Então vou colocar aqui, ó Níquel, tá? No estado sólido e o que, que vai acontecer? A hidrogenação ela vem e vai quebrar. Ela quebra. Pessoal, isso é importante porque o níquel, antes de ela ser quebrada, o níquel tem a função de enfraquecer mais ainda essas ligações pi e o hidrogênio ele entra mais facilmente. Por isso que a aceleração ela é bem mais rápida, por causa do catalisador. Então, o hidrogênio ele vem para cá e o outro para cá, formando o composto CH3. CH simples, CH2 Então, como foi um hidrogênio para cá Eu posso colocar o hidrogênio aqui em cima Eu já posso ser inteligente De CH, ele vira o que, pessoal? CH2, porque eu entrou um o hidrogênio E esse CH2, ó Posso apagar aqui Ele vai virar CH3 Vamos ser inteligente Já coloco o CH3 Ou seja, ele virou um propeno Para um propano ou seja, um alceno virou um alcano. E esse alcano ele não reage mais via adição. Ele pode reagir via substituição. Pessoal, nos alcinos, como eu tenho tripla, lembra lá, pode ser parcial ou pode ser total. Então, eu já vou colocar aqui, ó. Então, eu vou colocar uma reação parcial. Então, está aqui, ó, bonitinho. E vou colocar aqui uma reação total. Pessoal, para ser parcial, primeiro vamos colocar aqui uma substância que seja tripla. Como é parcial, eu vou colocar aqui só um, tá, como coeficiente, que é porque ele só vai quebrar uma ligação pi, né, indo o hidrogênio para cá e o hidrogênio para cá. Então de CH, pessoal, virou CH2. Lembra? Se só quebrou uma, então a tripla ela virou dupla. Então virou dupla e CH também, que pessoal, 2 porque eu entrou no hidrogênio. Tá? Agora, se for total, se eu pegar o mesmo composto, vamos pegar o mesmo? Agora, para ser total, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que balancear ela conforme mando o figurino. 2, porque para cada ligação quebrada entra dois compostos. Então, como eu tenho duas ligações aqui, ó, uma duas, eu preciso de 4 átomos. 2 vezes 2, 4. Tá? Então vai entrar um aqui. E o outro aqui, né? E vai entrar aqui e aqui. Então, ele entrando ficou fácil. Olha aqui, ó. Então, CH... Pessoal, de CH entrando 2, ele vira o quê, pessoal? CH3, né? E o CH também vira o quê, pessoal? CH3, ou seja, pegou um etino, porque aqui é um alcino, e virou um etano Através da hidrogenação total, Aqui é um eteno que virou um, aliás, etino, né? Etino e virou um eteno, certo? Pessoal, então isso é hidrogenação catalítica, tá? Nós vamos encerrar essa primeira parte aqui, que é a base só para introduzir, só para você saber a diferença de reação de substituição para reação de adição, quais os compostos que precisa sofrer reação de adição, entender um pouco a matéria para ir, ir para então né, a parte 2. Então assista a parte 2, que nós vamos aprofundar com a regra de Markov-Nikov, nós vamos, nós vamos colocar molécula de água, molécula de ácidos, que o raciocínio é um pouco diferente. Pessoal, um abraço, ficamos aqui, e porque a vida é linda e a química também é linda. Um abraço e até mais!